Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje é Alanios da duplinha aqui com vocês Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios do Tag Porque nós temos que trazer novamente mais um vídeo de Anaconda, que vocês já viram aqui no canal Aquele rapaz que está fazendo aí alguns trabalhos, alguns conceitos com o mod do Armacer do Mortal Kombat 11 para os PCs, né trazendo ali como seriam certas coisas que eles poderiam ter incrementado no jogo como a adição do Smoker, Mac e tal, né, que a gente trouxe aqui no canal só que dessa vez ele faz aqui uma reimaginação, um conceito de um recurso muito pedido pela galera Lanius. que é o Tag Team, entendeu? Onde você poder escolher ali dois personagens e utilizá-lo no combate fazer mix ali com golpes dos dois, poder criar combos monstruosos e é isso que a gente vai mostrar aqui pra vocês então já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos então vamos lá meu querido Alan deixa eu trocar nossa tela aqui já estamos com o vídeo devidamente preparado como eu acabei de falar pessoal novamente o canal Anaconda como tá aparecendo no nome aqui embaixo eu vou deixar a fonte do vídeo aqui na descrição para vocês conferirem então acessem lá se inscrevam no canal do cara deixem um like deixem um comentário ajudem porque esse tipo de coisa que ele faz aqui pessoal dá trabalho para Caramba. Então, vamos lá dar essa conferida aqui. Aí e o Alan, a gente vai comentando o que a gente vai vendo também. Então, sem mais delongas, Alanios, vamos lá. Um, dois, três, vai! Ó, lembrando que ele tá fazendo tag com a Frost e o Sub-Zero, Alanios. Sim. O é, uh, uh, tag sempre foi um negócio bem legal, né? no Mortal Kombat 9, a gente jogou bastante com tag ali, ele tinha, né, teve a chance na verdade de jogar bastante com tag, e era bem legal, né? dá para criar algumas coisas, é... e jogo de tag sempre dá certo, né? eu não entendo porque que os caras não colocaram. Sim, eu acho que é um recurso bem interessante e você poder mixar habilidades de personagens diferentes, né igual por exemplo, ele tá fazendo da Frost do Sub-Zero porque ele quis fazer essa duplinha de dois personagens do Gelo, vamos dizer dois é Cryo monsters né e a gente pode ver que as combinações que eles fazem aí ó nos combos ó olha a quantidade de dano que está que está fazendo né vamos dizer claro que isso seria equilibrado se tivesse no Mortal Kombat 11 né de fato mas isso mostra o potencial disso se eles quiserem incrementar em próximos jogos né Alex? sim é... dá, dá, dá sim para fazer um escalonamento né e tudo mais Uh, mas a, eu acho que o ponto principal né, do, do tag Tá na diversão né? Sim <risos> Não tá no lance de você fazer um combo Trocando de boneco ali E dá é, quase 60% da vida é, Isso é legal pra caramba também Não vou negar é, Você tem dois bonecos Sim. Então que arranca a vida de um aí Depois vem o outro que Você arranca a vida também tá suave. Mas é, Com escalonamento ali Pra ficar um pouquinho mais justo né? legal pra caramba ali é, exatamente assim, a parada te dá a possibilidade de fazer combos monstruosos com os dois personagens, mas é aquilo, se você conseguir vencer um dos personagens do cara e o outro, seu oponente, né, é... e você tiver ainda com dois, na verdade, ele vai ficar em extrema desvantagem, entendeu, seu oponente, né? no caso, se você vencer um dos personagens dele, porque você vai ter dois... Ele vai ter apenas um e você vai conseguir aí administrar melhor a luta Então é uma questão realmente de diversão E uma questão de tipo, quem for mais habilidoso vai levar uma vantagem, saca? É. E olha só os combos monstruosos que o cara tá fazendo, Alainso eu tô pirando aqui E eu, eu tô surpreso porque o nível de habilidade do cara, mano O cara faz uns combos gigante, velho Começa batendo com o boneco, bate pra caramba E vem com o outro bate pra caramba mais ainda, tá ligado? O, os combos que ele tá fazendo com o Sub-Zero. Olha caramba, isso. eu nunca tinha visto, velho. Olha isso, cara. É, tem Cê um. É louco, mano. Um detalhe interessante que depois eu vou voltar aqui no vídeo para poder mostrar pro pessoal o que ele tá fazendo. É que ele tá utilizando uma habilidade da Frost mesmo ela fora da tela, entendeu? Mas os combos que ele faz, igual você citou, do Sub-Zero, que ele emenda ali não só as voadoras com soco, mas a voadora com chute também, depois daquele levantamento de gelo dele. Nossa, cara, eu nunca tinha visto a galera fazendo isso. Pelo menos eu é. não tinha visto, tá, pessoal? Não sei se vocês viram, mas da hora pra caramba, velho. Nossa, voadora, aí vai lá e manda o, o machadinho, cai, o faz o clone de gelo pro maluco cair em cima do clone de gelo e ficar travado ali. Eu nunca tinha pensado nisso, tá ligado? Sim. E uma coisa que eles que implementaram faz... aí, ó: Brutality dentro do Fenal Blow, mano. Que da hora. Que da hora. Isso, isso é uma coisa que eu imaginei que eles iam fazer e não fizeram, sabe? Lá atrás, quando a gente começou a discutir né, o que seria e tal, a gente comentou a respeito da possibilidade de ser um negócio que você faz no meio do combo ali, dá tipo um X-Ray, alguma coisa assim. E uh, a ideia de que ele poderia até finalizar de alguma forma tal. Eles poderiam ter aproveitado, sabe? Sim. Poderiam ter poder aproveitado fazer Brutality no Crushing Blow, Brutality no Fatal Blow. Nossa, aí, que, que nem eles fizeram no, no, no, no Fatal Blow ali, ficou sensacional, cara. Canal Anaconda, como vocês puderam ver aqui, e uma coisa interessante que eu só quero mostrar pro pessoal que ele tá fazendo aqui com a Frost e o Sub-Zero, é que ele tá utilizando uma habilidade da Frost quando ela tá fora da tela e o Sub-Zero ainda se aproveita disso, ó. Ela ativa aquele dispositivo no peito, Alainz, só quer ver? Ó? Uhum. Ela vai ativar o dispositivo no peito, ela ativou, amplificou... Sim. Que é aquele que ela tem realmente nas habilidades customizáveis dela, né? Que se ela fica um tempo, se o cara ficar perto, explode e ele congela. ela vai sair da tela e vem um sub-zero. E ainda assim uhum. a habilidade acontece e ele continua, ele consegue amplificar os combos com o sub-zero, ó. Se liga voadora, subiu de novo, pá, bateu. Olha lá, isso ali ah, foi um pop da habilidade da Frost que ainda aconteceu pra ele poder continuar emendando os combos, mano. Porque o efeito do, do golpe persiste mesmo ela estando fora. Legal isso, né? Assim, não faz sentido, né? Porque depende do, do dispositivo dela ali. Mas é legal o que dá margem pra ser feito no bagulho de tag, né? Em vez dela ativar o negócio ali e tal, você pode fazer o bagulho dela aparecer na tela e ativar. Sabe? Eu fico um pouquinho frustrado aí da, da questão da galera ter deixado isso passar. É, a gente tem, eu acho que em uma torre ou outra a possibilidade de usar dois bonecos. Tem aquela torre multiplayer, né? Que um morre e o outro entra e tal. Poderia ser tag também, sabe? Tanta coisa divertida que eles poderiam ter feito ali. E foi deixado Para lá. Uma coisa interessante aí mesmo que ela fez, e você comentou agora há pouco também, é a questão dos assistes, né? Eles poderiam implementar a questão de. A, o personagem entrar para poder fazer a continuidade do combo igual ele tá fazendo ali, assim como também utilizar o personagem para poder só dar uma assistência mesmo, tá com a magia. No lugar do sub zero ali a Frost tá com a magia. Aperta somente o botão, ela tá com a magia, aí você segura para frente aperta o botão, aí ela entra, batendo, vamos dizer assim, alguma coisa. Sacou? Isso seria uma coisa realmente interessante eles implementarem. E assim, eu acho que fica a ideia para um futuro Mortal Kombat aí. Já que está rolando esses rumores de que eles podem trazer um pacotão completo com tudo e tal, poder comemorar os 30 anos da franquia. Quem sabe aí eles não tragam né, de volta esse tag team que é tão querido e tanta gente quer ver novamente, né Alanis? Implementado de uma forma obviamente mais equilibrada do que está sendo mostrado aí que claro, isso aí tá sendo mostrado com o mod do Mortal Kombat 11, então não tem muito escalonamento essas coisas, mas que seria uma, um recurso interessante pra gente que gosta, nossa senhora, mano, divertido demais. Uma coisa que eles quiseram que eu acho que eles quiseram mostrar também o quanto seria quebrado um tag team no jogo do jeito que tá você viu ali que a habilidade da frota persiste no lugar que ela ativa, né antes dela sair da tela, e aí isso aí seria um problema de um monte de boneco que teria ativação de alguma coisa, né, eu tô revendo aqui enquanto eu comento, né, e eu achei Achei que o Sub-Zero tava fazendo alguma coisa, Maior agora que você falou, não, isso é a habilidade da Frost, eu tô revendo aqui, eu tô vendo que ele faz isso em todos os combos. Isso daí, na verdade, o Mortal Kombat 11, como tá, isso seria um problema, mas nada que né, não possa ser corrigido aí. Naturalmente que o jogo tá assim, porque a ideia não era ter tag Pois é, mano, vamos esperar aí, quem sabe no próximo Mortal Kombat de comemoração eles não tragam esse recurso pra nós de volta. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam desse videozinho, mais esse videozinho, né, do Anaconda, mostrando aí o um conceito de tag team dentro do Mortal Kombat 11. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam dessa ideia no próximo Mortal Kombat. A gente vai adorar ver os comentários de todos. E não se esqueçam também de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí e até mais. Vamos!